Oi, gente linda! Tudo bem por aí? Quer aprender um rabo de cavalo que tá super em alta? E que serve pra várias ocasiões? Então, inscreva-se aqui no canal Thelma Tranças, que eu vou te ensinar. E também deixa o meu like aqui embaixo. E não sai daí não, que eu volto já já. Eu dividi aqui, ó. De orelha a orelha, e agora eu vou descer ou subir no zigue-zague. Esse zigue-zague ele tira a marcação, a... ele evita que fique aparecendo muito o couro cabeludo. Às vezes, tem cliente com o cabelo fininho e que aparece bastante o couro cabeludo, mas isso aqui já dá uma diferença. Esse cabelo foi todo frisado com a chapinha frisadora. Mas não, não exatamente você precisa frisar esse cabelo. Fica vendo a diferença, ó. Aqui, ó, só fazer a risca. E aqui, a divisão com o zigue-zague. A próxima divisão é o meu... É pro meu topete, é do meu topo. Então, eu vou pegar aqui, ó, da... da... Da ponta da orelha até a outra ponta de orelha e vou fazer uma bolinha assim, uma... Agora você ajeita, ó, você tira, faz uma coisa redondinha. Fez o redondinho, vamos fazer o zigue-zague. E essa parte nós vamos reservar lá em cima Agora eu vou passar uma pomadinha na mão, que é uma pomada bem leve Ou nas, mais nas pontas dos dedos Artfix da Haskell para penteados É pomada modeladora Agora, essa, toda essa parte que sobrou embaixo Nós vamos levantar aqui num rabo de cavalo que vai ser o nosso rabo de cavalo. E essa parte eu vou prender o rabo de cavalo o mais perto possível da divisão aqui em cima. Agora que eu prendi o meu rabinho de cavalo bem firme e próximo a esta risca, eu vou trabalhar o topete. Esse aqui é o pó texturizador. Eu comprei do Celso Camura, mas eu achei caríssimo. Tem mais barato. Ele é bom, mas é caro. Desviei. Passei o spray forte. Sempre forte, gente. Dou uma coladinha aqui. Vou pegar outro pedacinho. Fazer a mesma coisa. desfiei todinho o cabelo agora eu vou trazer para frente você pode trazer tudo de uma vez só pode trazer as partes do jeito que você preferir eu gosto de trazer as partes e limpando Vou pegar mais um pouquinho agora dessa pomada, que agora eu pego todo o cabelo e com a pomada eu venho tirando, limpando mais um pouco esse topete, que ele tem que ficar perfeito, bem limpinho. Esse pentinho, ó, dentinho, garfo, ele ajuda bastante. Olha sempre para ver se os dois lados estão iguais. Olhar de trás e olhar de frente. E prendemos o nosso topete. Aqui eu encosto uma ponta do grampo na cabeça da cliente e a outra por cima de todo o cabelo. De lá para cá eu faço igual Cruzando os dois grampinhos. Esses dois grampinhos cruzados com as duas partes onduladas para cima, ó, eles travam. Automaticamente eles travam. Eu vou repartir esse cabelo do de lado, um pouquinho mais para dentro que o alto, o alto da sobrancelha, numa diagonal eu vou fazer um zigue-zague, diagonal pra dentro O lado que tem menos cabelo, soltar aqui uns fiozinhos Eu pego aqui na diagonal, bem velzinho assim, bem fininho Reservei, o restante eu vou repartir em dois com um pouquinho de serinha nos dedos, ou pomada, vamos alinhar os fios, já direcionando lá para trás. Vou dar uma desfiadinha de leve atrás. Seguro firme com o dedão aqui e vou descer, ó, a parte de cima mais esticada para conectar com o topete e a parte de baixo é que eu venho soltando um pouco aqui você faz a altura que você quer que você acha que fique bonito na sua cliente eu segurei aqui sem prender para descer um pouquinho mais ajeitar, ver onde precisa esticar, ver onde precisa soltar e já vou passando o meu spray forte Agora tá na moda usar esses palitinhos, né, gente? Mas eles realmente ajudam muito Este daqui eu comprei numa casa Artigos japonês, comida japonesa Um monte de palitinho por seis reais eles são bem fininhos para prender com uma leve torcidinha. Contornei o rabo, tô com a pontinha aqui embaixo. Estou prendendo. Se você ver necessidade, coloque mais de um grampinho. Na segunda parte, a mesma coisa. Vou pentear trazendo aqui para trás aonde eu vou na altura dos grampos, onde eu vou prender a serinha ou pomada, o que você tiver em mãos, o que você preferir usar, sempre penteando para alinhar o fio. Dei uma torcidinha e vou soltar a parte de baixo. Da mesma forma que a anterior... Vamos ver se tá tudo em ordem, tudo no lugarzinho certo. Gente, este daqui, como eu já falei lá no começo, é um penteado sem marcação. mesma coisa, vou prender aqui embaixo. Agora, vamos fazer o outro lado. E deste lado, vamos ver mais ou menos a altura de lá, vamos também tirar... Um véuzinho bem fino, que mais tarde nós vamos fazer os cachinhos. A pomadinha. E aqui em cima, você começa a trança que você gosta. Uma trança normal de três, uma espinha de peixe, uma trança de quatro mechas. Você que sabe. O importante é você fazer o que você mais se sente seguro para fazer se você não tem muita prática com a espinha de peixe faz uma trancinha normal de três pontas eu vou fazer uma trança de quatro mechas que tem já no canal como fazer vou deixar nos cards aqui em cima para vocês e ela fica muito bonita, muito bonita em penteados. Já dividi aqui em quatro pontas. Essa, esta trança, você passa ela por cima, por baixo, por cima, por baixo. Vamos pegar uma mecha para embutir e o efeito é diferente se você pega uma mecha, embute mechas grossas ou finas. Já posso soltar as mechas para essa trança ficar mais encorpada. E continuando, lembrando que eu vou direcionando essa trança lá para trás, numa diagonal para baixo. Eu faço um pouquinho e já solto, faço outro tanto e já solto porque eu gosto de fazer assim se eu faço tudo e depois eu vou afrouxar ela não fica essas partes assim ficam muito bagunçadas então eu gosto de ir fazendo e soltando devagar pronto agora daqui pra frente eu só vou embutir na parte daqui da frente Acabei a trança, passei o elástico de silicone Grampinho, aqui preto número 5 É o que eu tô usando sempre Ó, lá por dentro do gominho Você coloca e você já dá uma segurada nessa trança aqui O lado de cá, você vai prender assim Levantou um pouquinho essa parte oposta joguei a trança por baixo aqui ó com uma torcidinha e vamos prender com os grampinhos você põe quantos grampinhos você achar necessário o elástico de silicone agora que eu firmei bem os grampinhos este elástico de silicone eu posso tirar essas pontinhas são as pontinhas que sobraram dos dois lados, tanto da trança quanto do lado oposto. Aqui você vai pedir para sua cliente segurar para não estragar nada aqui em cima. Como eu não tenho ninguém para segurar, gente, eu vou colocar assim, mas não faça isso. Pede para para cliente segurar, tá? Ó, amassa o topete, tá vendo? Não pode, não faça isso. Com essa parte que sobrou, nós vamos penteando Jogando spray Limpando bem limpinho Por baixo da trança Vamos contornar o rabo de cavalo E prender a pontinha Com o um grampinho aqui embaixo Enrolei a pontinha no grampo E entro com ele por baixo Bom gente tem pessoas, tem clientes que gostam de deixar o rabinho assim mais murchinho. Eu acho que não combina com todo o volume do cabelo, a trança volumosa, um topete. Então eu vou fazer o, os cachinhos aqui, vou usar o Babyliss de 28 para fazer mais ondas que cachos, só para dar um volume e também os, as ondinhas aqui da frente. Só que antes disso, vamos mandar beijo. Quero mandar um beijo super especial para Sandra Sandra de Interlagos, aqui em São Paulo. Sandra, Sr. Fausto, um super beijo para vocês. Vocês sabem que vocês estão no meu coração, né? Sempre que estiveram. O próximo beijo... Vai para Dorialai Teodoro, é de Sabará, em Minas Gerais. E mandou foto da trancinha aqui do penteado. Muito obrigada pela participação. Um beijo bem grande para todos vocês. Se você quer participar da hora do de beijo, deixe nos comentários o seu nome completo e a cidade onde você mora, que vai aparecer aqui em um dos tutoriais. Pode demorar um pouquinho, gente, mas não percam os vídeos para não perder o um beijo. E nós temos lá no Facebook Tranças e Penteados Grupo, para você colocar a foto da sua trança, do seu penteado para participar com a gente, conversar, bater papo. E também tem todas as as redes sociais de Telma Tranças para você curtir, né? Tem Instagram, tem a página do Face mesmo. E bora lá, cachear esse rabinho. Gente, com esse pentinho aqui garfo, nós vamos desmanchando, desconstruindo esses cachinhos para eles ficarem mais ondinhas que cachinho. Agora aqui, ó, você vai dar um acabamento para ficar mais erguido, mais, como é que fala? Mais volumoso, ó. Você puxa uma pontinha com o spray forte Aqui, você dá a beliscada Joga spray dos dois lados Sempre spray forte Assopra Pra secar do jeito que você quer Gente, hein? E assim ficou o nosso rabo de cavalo Super lindo Super despojado Muito estiloso E com trança Não se esqueça de deixar o seu like Aqui embaixo Comentar no vídeo que você achou E se inscrever no canal Um super beijo E até a próxima